Grandes traders sabem o quanto estão arriscando. Por exemplo, se você comprasse contratos de mini-índice pelo valor de R$ 1.600 reais e colocasse um stop loss de R$ 1.500, reais, poderíamos dizer que um R custa R$ 100. Reais. Dessa forma, se você não remover o stop loss, você pré-definiu o risco. O interessante aqui é que todas as operações que você possa fazer podem ser medidas em múltiplos de R. Por exemplo, digamos que você conseguiu vender seus contratos de mini-índice por R$ 2.000. Isso significa que você conseguiu fazer R$ 400 reais, ou em múltiplos de R, 4 R's, 4 vezes o que arriscou.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 Você poderia estar errado 10 vezes seguidas? Muitos sistemas lucrativos são construídos com grandes lucros, mas com pequenas perdas frequentes, assim como o sistema A, na última parte. Mesmo que esse sistema seja lucrativo no longo prazo, você poderá encontrar facilmente 10 operações perdedoras consecutivas. Com o sistema A,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 você poderá esperar lucrar 8,4 r$ anualmente. Por outro lado, digamos que o Trading System B, que parece menos atraente à primeira vista, possa ser negociado uma vez por semana. Dessa forma ele retornará em média 10,4 r$ por ano. Isso representa quase 24% a mais de lucros por ano que o sistema A.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 Observe que as três pessoas usando a mesma técnica de negociação obtiveram resultados muito diferentes, aplicando apenas diferentes tamanhos de posição. O teimoso Cláudio perdeu todo o seu capital na quinta rodada, e a arriscada Raquel venceu o conservador Rodrigo por R$ 1.684, alcançando um retorno total de 29% de sua conta, contra 11% de Rodrigo.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 Um sistema com alta expectativa por negociação e muitas oportunidades pode ser altamente lucrativo no longo prazo. E por fim, o dimensionamento da posição é o aspecto mais negligenciado de um trading system, mas pode significar a diferença entre excelência financeira pessoal e falência, mesmo com um sistema perfeito. Se esse conteúdo te ajudou em algo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, compartilhe o vídeo. Dê um like e ative as notificações para ser lembrado de novos conteúdos publicados no canal. Grande abraço e até a próxima!